Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo pro canal Beato pós Moderno. É engraçado assim, eu olho pro passado, né? E realmente assim, acho que essa coisa do eterno retorno, da, da do tempo em espiral, ele ele realmente existe. E você pode você pode chegar e, e começar a achar assim, né? Que isso é muito ruim, porque... Nossa, então quer dizer que todas as coisas ruins que aconteceram comigo no passado vão se repetir? Olha, primeiro você tem que entender que não existe coisa ruim e coisa boa, né? Se você, se você for uma pessoa é, cristã, você vai começar a entender que... É, enfim, uma pessoa religiosa em si, você vai começar a entender que tudo que você chama de ruim... É, na verdade é um livramento para alguma coisa pior entendeu é, por mais ruim pela coisa que você esteja passando eu, eu já entendi isso tem um tempinho né é, eu olho eu olho para o passado né A, uma das lembranças as, as lembranças mais antigas que eu tenho né é, é exatamente no colégio né eu eu eu acredito ou pelo menos construí isso dentro da minha memória eu lá no primeiro. A minha mãe me. minha mãe Não lembro, acho que era minha mãe que estava me, me levando lá para o Tia Márcia, aqui em Relengo, Eu entrando no colégio, vendo aquela. aquela criançada toda junto com pessoas adultas. Aquele ambiente realmente assim. Eu, eu fiquei tão encantado que a minha mãe diz, ela relata. E eu lembro que eu não olhei para trás, saí entrando, né? E eu realmente tenho muito boas lembranças lá do Tia Márcia, entendeu? Uma das lembranças era na primeira série, né? Com a professora Tia Ana. Eu sempre tirava boas notas em... Eu sempre tirava 10, né? Em, em artes. Era a matéria que mais gostava na, na época do... Ali, ali, ali é, é... Antigamente chamava em série, né? Era antigo ginásio, né? Sei... É, eu sempre esqueço esses nomes antigos. É... O... Enfim, são o que a gente chamou hoje de anos iniciais, né? Que é, a... que é basicamente a alfabetização e... e fazer conta, né? Que a gente só tem uma professora cuidando de todas as, todas as áreas, né? E eu fazia muito arte e eu gostava muito porque... Graças a Deus eu tive uma família que sempre me deu presentes de lápis de colorir e tudo mais, né? E a, a, a minha alegria era que eu podia compartilhar essas coisas, essas coisas com meus coleguinhas, né? E era interessante que... Era uma turma grande, né? Pelo menos, assim, uma, uma sala que tinha mais de 10 alunos. Provavelmente mais de 20 uma professora só cuidando dessa cansada toda, e eu emprestava e os alunos, eu lembro que meus amigos da, do colégio não tinham que atividade de bolar coisas, né? Basicamente a aula de arte naquela época já que a gente tinha recurso pouco, né? Era basicamente o que? A professora usava aquele, eu esqueço no nome aquele mimeógrafo né? esqueci o nome aquele negócio que tinha cheiro de álcool que era gostoso pra caramba. É, ela copiava um, um modelo de, para pintar, né, um desenho para pintar, e as pessoas coloriam. Basicamente era isso, né? a prova, né? a prova de arte. Tinha as atividades de aula, mas a prova basicamente era isso. Né? E eu lembro muito bem da, de, de duas. Né? Uma era um, um vaso de flores. É, eu lembro que eu ajudei um amigo a, a fazer uma, um vaso de flores todo verde e ele não compreendia que poderia ser verde, ele achava que não, que não poderia, né? Porque flor é, é rosa. Aí eu falei: Não, pô, tem, tem uns trevos, você pode imaginar que é trevos. Tinha, aí tinha vários outros assim, aí eles começavam a me amostrar e ver se estava legal. Tudo é, é uma lembrança, antiga uma das mais antigas que eu tenho, né? E... e eu lembro que eu sempre deixava a minha prova pro último então eu sempre ajudava todo mundo a, a ter ideias, a pintar e compartilhar o, o lápis de cor, giz de cera, canetinha e depois eu ia rapidinho e fazia a minha e eu sempre tentava fazer a minha diferente de todo mundo né? como, é que eu, como é que eu ia imaginar que essa lembrança antiga né Ia, ia ser, não, é, é uma representação da repetição que, se, que acontece na, na, no, meu, no meu futuro, né? é só uma questão de você mudar os personagens, mudar a cena e mudar certas, certas, é, certos objetos, mas a, a, a, a cena é mesmo, assim, sabe, essa minha tendência de Tentar ajudar os outros a ter criatividade. Tentar compartilhar as ferramentas que eu tenho. Isso acaba sendo uma tendência, assim. Entendeu? E aí eu sempre tentava. Eu lembro que o desenho que eu fiz desse vaso de flores era uma flor, um vaso com flores é, super coloridas, assim. Cada flor era diferente. Né? Engraçado que a, a, o, o, buquê de ro, de, o buquê de flores de cravinas que eu comprei lá pra para pra, a feminista lá do CBPF, eu, é, é, eu, eu acho que eu comprei aquele buquê foi porque lembrou esse desenho, esse colorir que eu fiz lá na, na primeira série. Então é isso, assim, sabe gente, é, é uma questão de você olhar para o seu passado, entender que certas lembranças do passado são são signos, símbolos daquilo que você repete no teu futuro, daquilo que constitui você e que não, não dá para você fugir disso assim, sabe? É uma coisa que é inerente a você, não, não basta você pode fazer a escolha de não seguir isso, mas se você faz essa escolha de não seguir isso, você vai deixar de ser você e isso vai te levar para um buraco muito hum profundo, um buraco que é mais profundo que qualquer qualquer merda que possa acontecer na tua vida devido a você seguir a, os seus princípios, seguir a sua personalidade, seguir a sua história, entendeu? Você é aquela coisa, né? Você viver a vida do outro é é, é talvez assim o pior do o, a, a pior das maldições entendeu? <risos> Então é isso aí, gente. Valeu. Tudo bom.